Olá pessoal tudo bem quem tá falando aqui é Rafael Gomes também conhecido como Gomex eu vim aqui para falar para vocês do, do Dev Paraná Conference que vai acontecer em 2020 100% virtual o Dev Paraná é um hub de comunidades do Paraná tá esse ano eles vão lançar o evento online por conta da pandemia então não perde entra nesse link aqui embaixo para você ver Todas as palestras, vai ter bastante palestra interessante vai ter palestra de PHP, vai ter palestra de molécula vai ter a minha palestra sobre, sobre infraestrutura, vai ter bastante coisa. São 15 dias de palestras acontecendo de segunda a sexta, do, vai começar no dia 12 e vai até o dia 30 agora. Então não perde, entra lá, se inscreve para ver todas as informações, tá? Espero vocês lá, muito obrigado.